Pelo menos 9 milhões de testes para o novo coronavírus Que chegaram ao Brasil no começo da pandemia Estão com o um prazo de validade vencido ou prestes a vencer Por que não foram usados antes? Desde uma falsa sensação de segurança, de que não era necessário Se o médico ou a saúde me recomendar um novo exame Eu faria caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui que talvez a epidemia, a pandemia não fosse tão séria assim. Um, mundo meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus. E nós precisamos sim testar, testar, testar. Olá, minha gente. Estamos de volta com mais um episódio da série Real Confesso. E vamos, portanto, continuar tratando dos crimes que o presidente da República cometeu durante a pandemia. O governo Bolsonaro não realizou um programa eficiente de testagem fundamental para o controle da pandemia. Segundo a Fiocruz, a falha aumentou o número de casos graves da Covid-19 em todo o país. Quando a pandemia de Covid-19 ainda estava no início, as principais autoridades de saúde pública do mundo inteiro recomendaram que os países reduzissem ao máximo a velocidade de proliferação do novo coronavírus enquanto os cientistas corriam em busca de um tratamento ou da vacina para colocar a estratégia em prática três ações eram necessárias primeira, orientar a população a se proteger praticando o distanciamento social uso de máscara lavagem constante das mãos segunda, Adotar de forma coordenada medidas de isolamento social, como o lockdown e a proibição de grandes eventos. E terceira, testar a população massivamente. A terceira medida era crucial para que o Brasil acompanhasse o avanço do vírus. Sabendo a dimensão exata da pandemia, com estatísticas confiáveis sobre o número de infectados e a taxa de transmissão, o governo poderia saber quais medidas tomar e em que momento. Documento de 4 de maio de 2020, elaborado pela OCDE, Grupo de Países no Qual Jair Bolsonaro tanto, tanto deseja ver o Brasil, afirmava que a testagem era fundamental para qualquer plano de suspender as medidas de confinamento e para se preparar para novas ondas de infecção. Cinco dias depois da publicação desse documento, o Ministério da Saúde, então, sob a gestão do médico Nelson Teich, anunciou o programa Diagnosticar para Cuidar. Que prometia realizar 46 milhões de testes até o fim de 2020. Como explicou Taish ao depor na CPI da Covid, a iniciativa fazia parte de um projeto de controle de transmissão, que teria duas frentes: a avaliação do distanciamento e a testagem em massa. O plano do ex-ministro Taish, no entanto, seguia o recomendado para salvar vidas, e isso não era o que Bolsonaro queria. Como já está mais que claro, o Planalto estava determinado a não adotar medidas de isolamento e deixar o vírus correr solto, buscando a imunidade de rebanho sem vacina. Poucas semanas depois, o médico Nelson Taix seria substituído pelo general Eduardo Pazuello que entrou para colocar em prática a política de Bolsonaro, que favorecia o inimigo e abandonava os protocolos necessários para reduzir o número de vítimas. Não foi diferente com o plano de testagem. Embora o general tenha dito na CPI que os testes foram um dos pilares do combate à pandemia, os números mostram que essa foi apenas mais uma de suas mentiras contadas na comissão parlamentar de inquérito. Segundo a apuração do, do site Aos Fatos, com base em dados da plataforma Localiza SUS, dos 46 milhões de testes que deveriam ter sido realizados até dezembro de 2020, só 31, mi 31 milhões e 400 mil testes haviam sido feitos até o dia 19 de maio, dia em que Pazuelo iniciou seu depoimento no Senado. A falta de planejamento, ou simples descaso, foi tão grande que o Ministério comprou testes sem adquirir os insumos necessários para aplicá-los, fazendo com que, em setembro de 2020, quase 10 milhões de testes permanecessem parados nos depósitos do governo. Mesmo com repetidas denúncias na imprensa e a extensão do prazo de validade dos testes, o governo Bolsonaro não resolveu o problema, fazendo com que 2 milhões e 300 mil acabassem perdidos. Segundo o um estudo da Fiocruz, divulgado em janeiro deste ano, a falha na testagem em massa no Brasil contribuiu para o aumento de casos graves da Covid-19 e dificultou muito as ações contra a doença nos estados da federação. Mais um exemplo de como a gestão de Bolsonaro e seus ministros, especialmente de Pazuello neste caso, resultou em mortes que poderiam ter sido evitadas. E mais um exemplo de que o documento da Casa Civil, que reúne 23 crimes do Executivo na pandemia, está correto. No item 12 da lista desses crimes, consta o governo falhou na implementação da testagem, deixou vencer os testes. Inquestionável a falha, né? Por hoje era isso, muito obrigado pela atenção, espero contar com a mesma audiência de vocês no próximo episódio da série Real Confesso. Muito obrigado e até lá. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.